A gente não pode fazer nada só por dinheiro, a gente tem que gostar do que faz. A franquia Trata Bem, ela é uma franquia para quem? gosta de lidar com pessoas, é, ela é iniciada com meio, um MEI, né? então é muito fácil. Por ser uma franquia, já tem todo o suporte da marca por trás. A marca IG, ela já está há 25 anos no mercado. né? Desde 2012, a demanda de serviços é muito grande. A demanda de piscinas. né? O Brasil é um país muito quente. Então, a Tratabem surgiu pela necessidade de lojas de piscina não terem um suporte pós-entrega da piscina. Suporte de treinamento para o cliente, suporte químico de venda de produtos, de acessórios, o que compõe a área de lazer do cliente. Tudo isso é a Trata bem. Quando estruturamos, oito né, anos atrás, a marca, vieram vários desafios. Como nós treinaríamos as pessoas, onde captaríamos esse, esse investidor que quisesse trabalhar né, com a limpeza de piscinas, com a manutenção. Mas aí a gente estuda o mercado, a gente vai aprendendo também, né? aprende bastante. Então sempre é um aprendizado, né? você sempre vai melhorando, sempre tem coisas a melhorar. Desde que iniciou né, a venda de piscinas na marca, não só na IG, mas em outras marcas também, existe já a demanda da limpeza de piscinas. Porque não é todo cliente que compra uma piscina que quer dar essa continuidade na limpeza, entender de produtos químicos nosso modelo de negócio é uma loja, tipo container, que é fabricada por nós e ela foi feita especialmente para ser compartilhada em locais que tem banheiro, que tem um alto fluxo de pessoas, como postos de combustíveis, estacionamentos de shoppings, galerias, então é um modelo de negócio que foi pensado para ser prático, fácil, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste, é colocar a loja no local e começar a trabalhar. A Unig ela surgiu há um ano atrás, é, essa necessidade online, né? essa necessidade de conhecimento EAD, porque todas as pessoas trabalham muito, né? se estruturam muito para ter o seu negócio, mas elas não conseguiam mandar os funcionários todos para treinamento presencial. Então nós tivemos a ideia de ter uma universidade EAD que conseguisse atingir todos os colaboradores Troca de colaboradores, contratação de novos colaboradores, né? E assim a gente consegue manter o padrão em todas as unidades. O Sebrae é ele é um, um ponto muito importante, e primordial para nós para Trata bem. Primeiro que a gente todas as, as principais captações, né? Dos investidores para Trata bem são nas feiras do Sebrae, as, as feiras do empreendedor do Sebrae. É, e além dos planos de negócios serem muito parecidos, né, serem inspirados no SEBRAE, é, tudo que é treinamento, capacitação, nós nos inspiramos também nos treinamentos do SEBRAE, que é para microempreendedor. Para ser um franqueado Trata Bem, ele precisa gostar de pessoas, ser empreendedor e querer aprender. Mesmo que ele não saiba do negócio, né? é, é uma prestação de serviços. E todo o ensinamento que é dado, ele tem que querer aprender, né? Ele tem que estar disponível para aprender, para aprender sempre novas técnicas. É um trabalho duro, mas é um trabalho muito satisfatório. Você lidar com a felicidade das pessoas, né? Porque piscina é felicidade. Hoje nós temos no Brasil 150 unidades em funcionamento. Unidades Trata Bem. Nós temos uma meta de crescimento de 30% para 2021. É, e, consequentemente, é, aumentando isso nos próximos anos. Né? A gente não pode fazer nada só por dinheiro. A gente tem que gostar do que faz. Então, meu conselho é conheça o produto que você vai trabalhar. Estude a fundo, porque se você conhece, se você gosta de trabalhar, você vai conseguir ter sucesso. Música Eu sou a Lilian Marques, da Trata Bem, e essa é a minha história.